Muitos anos se passaram, galera. Não sei nem quantos, mas são muitos se são tantos. Mas voltamos para Diablo 1, numa versão de alta resolução, uma versão melhorada. Essa já é a expansão Hellfire e nós vamos ter o prazer de jogá-la juntos novamente, não apenas jogar, mas também zerar esse jogo maravilhoso, se vocês não conhecem a franquia, essa é a oportunidade. Eu não vou fazer um gameplay massivo aí, vai ser um gameplay rápido, eu vou zerar rápido, a gente vai fazer um rush brabo, vai jogar em modo hard player, mesmo no canal de jogo muito mal, mas aqui é a minha praia, <risos> então fica comigo, vamos ver se vai rolar, tá bom? Bora! Vocês vão perceber já que o Diablo 1 ele tem uma atmosfera muito mais pesada. A gente percebe isso tanto pelas músicas do jogo, quanto por essa intro. É a nostalgia que fala, né? Bem, a careta era porque tava alto <risos> Tava alto pra caramba Ah, vamos Com o meu personagem, eu já criei ele aqui, tá Level 1, Monk, olha Tinha acabado de criar ele antes, mas eu gravei sem áudio Por isso que ele tá aqui, bora Vamos dar um momento Pra essa música maravilhosa Escutem. Para muitos pode ser apenas uma música. Essa soundtrack ela marcou gerações. Quem gosta do RPG, pode até não ter jogado Diablo 1. Sabe do que eu tô falando? Bora para essa experiência. Fica comigo, galera. Fiquem comigo. Hello, my friend! Stay a while and Olá, Com certeza, Fica um Kai, ficarei o tanto quanto for necessário. Eu sei que você tem suas próprias ideias e sei que você não vai acreditar nisso, mas aquela arma que você tem aí, hum, simplesmente não é boa o suficiente contra aqueles brutamontes. Ah, eu não ligo para o que Griswold diz, eles não conseguem fazer nada como costumavam fazer nos velhos tempos. Falamos aí com Farion the Drunk, o bêbado, deu pra perceber que ele tava bêbado, né? Bora. Cara, eu não lembro do personagem ser turbinado assim. Olha como ele tá andando rápido. Não que isso seja ruim pro que nós pretendemos. Cara, não lembro de nada. Isso torna a experiência ainda mais divertida. Griswold, o ferreiro. Whoa oh, what can I do for you? O que eu posso fazer por você? Olha aí, eu posso comprar aqui cap, hobby, premium itens. Daí são itens azuis, que já vem com habilidade. Vender itens não tem nada, reparar itens também não. Isso aí. Dá tá pra dar um overview pra vocês das opções, tá? Graças a Deus você retornou. Muito mudou desde que você morava aqui, meu amigo. Tudo estava pacífico até que os cavaleiros das trevas chegaram e destruíram nossa vila. Muitos foram abatidos onde estavam e aqueles que pegaram armas foram mortos ou arrastados para serem escravos. Ou pior, a igreja na beira da cidade foi profanada e está sendo usada para rituais escuros. Os gritos que ecoam à noite são inumanos, mas alguns dos nossos moradores podem ter sobrevivido. Siga o caminho que fica entre a taverna da montanha e a loja do ferreiro para encontrar a igreja e salvar quem puder. Talvez eu possa contar mais se conversarmos novamente. Boa sorte. Thank you. Esse foi Ogden, o dono da taverna. Pepin, the healer. What o curandeiro. Vende poções e outros mais. Certo. Essa daqui é Gillian, the barmaid Good day. How may I serve you? Ah, por enquanto. Okay. estamos tranquilo. Meus status minhas Quests, não tenho nenhuma, meu Inventário, tenho de gold, uma Staff, Magia de Procura. É, vai ser uma experiência e tanto, galera. Sabe aquele negócio que eu falei que a gente ia rushar? Não sei se vai rolar não, hein? Eu não sei o que eu preciso fazer. Não era tão intuitivo assim, vocês perceberam, né? Então vamos seguir em frente. Vamos falar com Halded Townsman. Por favor, me ouça. O arquibispo Lázaro nos guiou até aqui para encontrar o príncipe perdido. O bastardo nos levou para uma armadilha. Agora todos estão mortos, mortos por um demônio que ele chamou de o açougueiro. vengue nos encontre este açougueiro e mate-o para que nossas almas finalmente descansem. Entramos aqui. The sanctity of this place has been fouled. Bora. Jumbi. Dale, dale, dale, detale. Nossa, cara, eu sou muito forte. Peguei um monkey. o monk, o monk é roubado, ó. Nem vi que bicho que quero. Ah, Não, fallen. Esqueleto, capitão esqueleto Fallen. Ai, mas bate forte esse Fallen, fi. É, vamos pegar bastante poção que eu tô vendo que eu vou precisar. Não sou tão bravo assim, não. Mais Gold Bora. Mais Gold. Eu lembro que eu acho que pra pegar as skills do Diablo 1 Nós precisamos pegar livros e identificando esses livros pra que a gente possa usar Eu acho que a ideia de jogar no Nightmare não foi muito boa não, tá galera? Tomara que dê pra mudar o level se for necessário É, qualquer coisa eu pulo também Se eu começar a enrolar muito eu não vou conseguir eu vou pulando. Eita, caramba. Cara, as coisas caem no chão e eu não sei onde elas foram parar. Isso não é bom. Toma, toma, toma. É, o Gold tá claro onde é que fica, né? Então tá bom. Meu Deus, cara. O baú vai me matar. Eu não sei se eu, tô, se eu vou upar também ou não vou. Mas eu devo upar a qualquer momento Porque, afinal, eu tô level 1, né? O primeiro level é rápido oh, tá, tá bonito esse cenário remasterizado, tá? Ó, oh, o Diablo 1 Ele foi lançado dia 31 de dezembro De 1996 É tempo, hein, galera? É tempo Rápido, a gente vai fazer um, um rush brabo O okay. uh, pior é que eu não sei pra que lado Que eu vou com esse Monk Eu devia ter pegado uma coisa mais óbvia Vou colocar Vitalidade, por enquanto Não tem como errar com vitalidade Né galera Status é o C. Vamos lá, vamos para o nível 2. Uh -huh. Burning Dead. Começou a aparecer uns mobs novos hein? O um esqueleto não é novo. Já, eu já tô me sentindo um pouquinho preocupado Cara, eu, eu sinceramente Eu não lembro se no Diablo 3 era possível fazer isso Se vocês sabem, deixa um comentário aí Que é o abrir e fechar a porta Eu sei que o Diablo Eu sei que o Diablo 1 É possível, né? Como vocês podem ver aqui eu acho muito legal, tá? Tipo, é uma É uma parte da essência do jogo, né? E Se vocês repararam Se vocês verem o beta do Diablo 4 Que tá aqui no card aqui Que eu fiz um, um gameplay dele Não tem essa funcionalidade lá o 3 eu não lembro, se vocês souberem do 3 Deixa um comentário aí pra mim, cara, por favor Se alguém lembra se o 3 tem porta Pra abrir e fechar, nem sei Mas o 2 tem Cara, eu vou morrer Eu não tenho mais vida Não tem como voltar não consigo usar as coisas. Eu não tô muito bem. Eu acho que eu não escolhi a classe certa pra jogar. Mesmo no canal de jogo muito mal, mas aqui é a minha praia. <risos> bem, vamos ver. Vamos continuar aqui. Ai, não posso mais ter atingido. O que é isso? Ai, poção de vida também. Olha lá, ele muito forte. Eu usei alguma coisa que eu fiquei forte. Deixa eu desviar dos cara aqui. Cara, o que, que eu faço da minha vida? Ah, eu vou morrer pra ver como é que é a primeira morte. mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata Posso morrer? Não posso morrer Vai dar boa, vai dar boa, vai dar boa Cara, o bicho não morre, morreu Venci, mano, não morri Aqui vai ter uma vida pra mim Não, mas tem... Tem um portal... De... Que que é isso? Eu usei e não aconteceu nada? Nem vi o que que era ah, velho, vem aqui, fi. Vem aqui que eu tô sem vida, sem vida eu fico mais forte. Vai dar ruim. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Ah, moleque, o que, que é isso daqui? Blacksmith oh, Restore Recupera a durabilidade de um, de um item Beleza Posso deixar o cara me batendo, né? Dois batendo não é legal Esse aqui é um... Pode perceber que os mobs são Minions, né? Que são mobs mais elitizados. Esses, eles têm cores diferentes. Primeira morte do jogo, meus queridos. Eu não lembro como é que funciona. Download. Man. Eu acho que é Da onde eu tinha parado Lá atrás Nossa, galera O cara tem que ficar no save No save brabo aqui, tá? Deu muito ruim Vamos lá, vamos continuar Vamos continuar Continuar, que a gente só tá, tá pegando o jeito aqui Lembrando como é que funciona as coisas Vamos se a gente pegar o jeito Vai dar, vai ser um sucesso Cara, como é que um jogo, sério, um jogo de 1996, consegue ser interessante? Eu, sinceramente, cara, sinceramente, eu tô interessado e com vontade de jogar o um jogo, cara. Uma vida, uma vida, uma vida. Ah, agora sim, moleque. Um livro, um livro, um livro, um livro, um livro, um livro, um livro. Ah, agora o bicho vai pegar hein? Esses caras estão tá ferrados, hein? Não posso morrer! Ai oh, meu Deus! Run! Run! Barry, run! Run, Barry! Vem cá! Ah! Vou deitar de novo, né? Não sei como eu não morri antes, tá? Cara, tá impossível? Tá impossível? Esse jogo tá impossível? Vocês estão vendo isso, né? Eu não vou fazer, vou fazer um fazer gameplay, gameplay massivo mas aí, vai ser um gameplay rápido. Vou voltar pra cidade. Essa parte vocês não precisam ver. <risos> esse bonequinho correndo desse jeito tá de sacanagem comigo, cara. Cara morto ali. Não, e disso que eu tô falando, cara. Essa é a velocidade que eu quero me movimentar. Vamos comprar poção agora. Primeiro vamos falar com o curandeiro para ver se ele consegue dar um jeito em mim. Olá, meu amigo. Stay a while and listen. Olá, Kain. Bro. O que eu tô falando aqui com essa galera? Tá aqui, ó. Curandeiro. Ajuda, Obrigado. Pode de healing. Queremos. pode healing, queremos. pode healing, queremos. Queremos. Queremos. Uh, Torrei dinheiro, filho. Não tô nem vendo. Wow! What can I do for you? Ah, eu preciso vender os itens. Como é que vende? Aqui. Vende. Aham. Uh -huh. Vende, vende, vende, vende. vende. Vou comprar mais poção. Ver que poção é o que manda nesse jogo. Poção, ele? Really? Sim, poção, ele? Really? Sim, obrigado, obrigado. Agora podemos continuar a nossa jornada. Eu não devia ter vendido aquele cajado que eu peguei, né, cara? Provavelmente esse, esse jogo aqui você não pode recomprar os itens, né? Então, perdeu o Playboy. Os mobs que eu matei, eles não. Voltam novamente, então, ou seja, né? Se eu limpei a área, eu limpei a área, cara. É a vida que segue. Bora, um monge boladão. Acho que eu vou ter que pesquisar sobre builds de monge no Diablo 1. Porque eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer. <risos> e eu tô vendo que se eu escolher o caminho errado aqui, cara. Contrário do Diablo 4, né? Diablo 4, independente, independente do, do personagem que você escolhe, parece que você tem essa liberdade de, de tomar caminhos, de corrigir o caminho se você to, pegou errado. Ah, vem cá, seu danado. nossa, olha onde o cara... Tomei a poção sem querer. Olha onde o cara foi se meter, cara. Olha quanto arqueiro tem ali, mas acho que as flechas deles não atravessam o, o negocinho ali, vocês viram? Ó, peguei, dropou uma Mace, que tinha dropado antes quando eu morri, então parece que tem algumas coisas que ele, das antigas, não era tão tão randômico assim, né? que era pra ser? Era pra ser aí. boa. Ai, ai, ai, ai, para, para, para de me atacar, fi! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vem cá, toma essa. Toma essa. Ah, tá de sacanagem que eu peguei. Acabei de tomar uma poção de 50 conto. Ó, oh, um livro. Scroll of Healing. O que, que temos aqui? Um scroll pra identificar. Muito bom, muito bom. Vamos colocar aqui. O que nós vamos colocar? Hum. Não sei, cara colocar nada. Vamos deixar ali. Vamos ver aqui o inventário. Uh, preciso de Por Que que eu não posso usar isso? Ah, posso sim. I cannot use this. Isso yet. daqui é um, um livro de Holy Bolt, que é uma magia de raio. Não quero usar. E essa staff aqui, I cannot use this yet. É uma staff de healing. Hmm. Stoff of Healing. Por que que eu não posso usar? Ah, requer é é magia. Eu vou usar essa meia aqui então. 1 um de 8. Meu manchada era 2 de 4. Com sorte vai dar tudo certo. Vamos salvar aqui. Tá de boa, ó. A, a, a virtude no jogo. É, tudo foi tranquilo, hein? Nossa, mãe do céu! Eu tava apertando dois, cara. Era o três que tinha vida, eu tava apertando dois. Que cavalo. Que é a minha praia. <risos> e lá vamos nós. <risos> Que o Diablo não precisa ficar clicando. Vamos, vamos, vai, vale a pena. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. A moto dá uma bicuda no computador, cara. Acho que eu vou colocar pontos em vida. Anos depois, Cara, esse bicho não morre. É inacreditável. Eu usei todas as minhas poções nele. Ele quase quebrou meu cap já. Olha o meu cap vermelho lá. Sai, sai. Corre, corre. Que absurdo, mano. Eu acho que eu vou ter que limpar essa, essa área aqui primeiro. Pra ver se eu fico mais forte. Que absurdo. Ou não vai, dar, não vai rolar jogar Nightmare, galera. Não vamos zerar isso aqui nunca. Vou lá comprar a poção de novo. Vocês podem ver que vocês estão no canal certo, né? Quem veio pra dar risada, cara? Esse canal é o seu canal, então se inscreve aí no canal de Jogo Muito Mal pra se juntar a mim. Sério, galera, eu conto muito com vocês pra gente crescer o canal aí dessa comunidade de jogadores que jogam muito mal. Não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo também deste Gameplay de Diablo 1. Ou Gameplay de Diablo 1. Não é qualquer Gameplay, né, galera? Vamos lá, Xiruzado, vamos ver se a gente tem pra vender alguma coisa. Ó, Nós temos uma. Aquela é minha staff, essa staff of healing, esse livro e essa dagger aqui. Vamos vender isso aqui, né? Wow! What can I do for you? Hum. Vou Vender meus itens, tio. Sim. Sim, sim. o cara, que pobreza. Bah! What ails you, my friend? Poção. Poção, poção, poção, poção, poção, poção, poção, poção. Isso era tudo que eu tinha Beleza, descemos aqui E vamos explorar agora a área pra gente ir matando mobs e coletando recursos Porque os recursos, como vocês puderam ver, eles são limitados Eles não são randômicos, então o que eu peguei, peguei e eu sempre vou pegar a mesma coisa É muito importante que eu limpe esse primeiro level aqui Vou acabar fazendo um vídeo por área, por nível. Por exemplo, aqui é o level 1, né? Então, fazer um vídeo por, por level. Vamos ver se vai ficar legal. colocar um pouco em de destreza, para aumentar minha chance de acertar a galera. Quase terminando o level 1. Bora, galera, bora que vai dar boa. Eu acho que eu queimei a largada no nível 2 lá, né, galera? Acabei desperdiçando bastante recurso por ter tentado adiantar. Não tinha nada de mais aqui, não. Ok, boa pessoal. É isso aí, chirusada Vamos voltar para vender e comprar algumas coisas para fechar o personagem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês estão curtindo a gameplay, se puder deixar um, um comentário, qualquer coisa, cara, dá um joinha, sabe? Mandar uma mãozinha, um sorrisinho. Qualquer coisa que gere engajamento no vídeo pra ele dar um up no YouTube, isso ajuda bastante. E também, se vocês querem continuar a saga do gameplay do Diablo 1, vamos ver se vai ser possível eu zerar esse jogo, né? Eu vou tentar não ver nada, tá, galera? Eu não vou ver build, não vou ver absolutamente nada. Se eu ganhar alguma ajuda, eu vou contar com a ajuda de quem mandar alguma coisa nos comentários. Quem quiser me ajudar e colocar nos comentários, tipo, nem que a pessoa vai olhar a build e colocar ali, aí eu posso tentar seguir, beleza? Mas eu não vou olhar. Então, quem quiser me ajudar, fique à vontade também. <risos> ajudar um pobre jogador. E não se esqueçam de se juntar à comunidade, se inscrevam no canal e dê um like no vídeo e vejam os outros conteúdos também que tem coisa bem bacana aqui no canal, galera. Hello my friend, Cara, tô seriamente pensando em utilizar esse arco, tá? Não vou usar o arco. Oh, cara. Usar um arco. O que eu posso fazer você? Me recuso usar um arco. Tá, por que eu não posso vender o restante? Porque tem que reparar. Será que é isso? Vamos ver. Não era isso. E eu gastei uma baita de uma grana e não tinha salvo antes. Good master. Welcome to the tavern of the rising sun Sério, eu estou me complicando minha vida. Eu estou quase me sentando do lado desse tio ali. Eu juro para vocês. Quase me sentando do lado dele. Eu quero vender a minha staff. É possível? Ela está totalmente carregada. Eu gostaria de vendê-la por um preço considerável. É possível. Alô, alguém, compra a minha staff, por favor. Uou, wow, Cara, ninguém compra staff, mano. O garoto da perna de pau. Vamos falar com ele. de A maldição do Rei Leoric. Aos pouquinhos a gente vai falando sobre a história do Diablo 1, tá? Eu vou trazer pra vocês nos próximos levels. Então, não percam as próximas partes do gameplay, tá? por ficar aqui. Eu poderia tirá-lo da cidade por um preço muito razoável, mas ele insiste em tentar fazer funcionar aquela taverna estúpida. Acho que pelo menos ele dá a Dylan um lugar para trabalhar e a esposa dele, Garda, faz uma torta de carneiro excelente. Eu comecei o eu jogo todo torto, né? Meu Deus do céu, só cacaca atrás de cacaca, tá? E ninguém para comprar minha estáfica. Eu vou usar então, né? Oh, yeah. eu eu agora. agora eu vou peitar aqueles caras lá, fácil, filho. Mas ninguém vai ver isso nesse vídeo aqui. Só no próximo. Obrigado aí, galera, pelo tempo de vocês. Não percam o nível 2. Até mais. Fui. Ah, fresh meat.